Todo mundo quer ter uma boa safra, certo? Mas e o fertilizante? Como você escolhe? Fósforo e potássio são fundamentais e no manejo correto garantem planta saudável com raiz forte e consequentemente mais produtividade. A gente tem um portfólio de produtos bastante diversificado. A gente consegue oferecer para o agricultor brasileiro condições de apresentar soluções nutricionais que ajudam e... É, é, é trazem melhor resultado em termos de rentabilidade a gente tem estudos que mostram mais de 2 mil estudos comparativos que mostram a, a performance superior dos nossos produtos diferenciados dentro da nossa linha aqui a gente tem por exemplo o Aspire que é uma linha inovadora estamos lançando o produto aqui no Rio Grande esse ano que tem cloreto e boro, boro ajuda no enraizamento das plantas e, e, e nesses, nesses momentos de veranico para agricultor é algo excelente, a gente também tem a linha Micro Essential que a, o, hoje no Brasil é, é a melhor a fonte de fósforo para as plantas e com o fósforo temos o enxofre, duas fontes de enxofre, uma de liberação gradual. É um produto que gera produtividade, já tem um histórico construído na agricultura brasileira nos últimos dez anos e em média a gente está conseguindo tirar no Brasil de três a quatro sacas a mais por hectare. Dentro do nosso portfólio, a gente também tem o Camag, que é uma importante fonte de magnésio combinada com enxofre, que é, é, é, traz características importantes pra, é, em termos de desenvolvimento de planta, em termos de qualidade do fruto que gera no final. E além disso, a gente tem, tem também a nossa linha Excellent, que é uma linha de nitrogenados estabilizados, uma coisa diferente do que o, o, o, o mercado oferta em linhas gerais e que vem trazendo ótimos resultados para os agricultores em linhas gerais. Hoje nós somos o maior player mundial de fósforo e potássio no mundo, é, temos um compromisso muito sério com o Brasil, temos investimentos importantes que fizemos no Brasil, porque acreditamos na agricultura brasileira. E a forma com que nós tratamos o cliente, sempre sempre tentando trazer a melhor nutrição, a melhor solução em termos de nutrição de safras, é aquilo que faz a diferença, o respeito com o agricultor é fundamental.